Mais ponto manda! O oh, cara chega empinando, hein? Ó! Oh. Cozainho! Oh, oh. Tá forte, hein? Oh, Fedorenta aqui é forte, hein? fedorento Vamos ver se ele vai aí. tá de boa? Ixi! Tranquilão, rapaziada! Próxima missão, VAP! Rapaziada, tem uma missão aqui... Desaparecidos! Vamos simplesmente recuperar esses nossos amigos VAP! Ó, ó, ó, aí. Embo antes de mais nada... Tá rolando uns lock aqui, fazendo emboscada pro caverninha... Uhum! Ó! Oh. O cara tá de sniper e o caverninha está de arminha. Ele bica na mesma, tio. Cadê, o Loki? Ó. Achou! O louco, sim! O cachorro! O cachorro é mal, hein? Deitou, deitou o cachorro. O cara tá de submetralhadora, tio. Bica o zóio dele por trás da cerca mesmo. Rapaziada, ah, lá, lá, lá, lá. É, vamos pegar essa submetralhadora do cara aí? O negócio é louco, hein, tio? Ó, japonesa. O meu chão é... Rapaziada, olha o carro. Olha o carro. Olha o Fusca, tio. Desce. <risos> oh, oh. Rapaziada, simplesmente acertamos o ponto morto do Loki, fazendo o mesmo, ter os sintomas do mesmo morto. O uhum. que, que é como? S. Vamos de carro agora, papi. Rapaziada, vamos cortar o um caminho aqui? Ó. Oh. Cabernet é profissional no GPS, tio. É tem uma empresa. Ela já tem que o Loki aqui para na frente. É, num cara, que fraga. Nas áreas do Google Map, tio Já cortamos 60% do caminho Beleza, já tá perto da missão Só mais um VAP, VAP <risos> Rapaziada Esse jogo é muito doido o Avião, tio Olha aí Olha aí, tio O cara tá de boa aqui, aprendendo a pilotar Vou, vou trocar ideia com esse bloco aqui, ver qual aqui é, aí, <risos> Olha aí, tio Olha aí, jogo, tio Tá de boa, Ó. Oh. faleceu no local, hein? O cara não faleceu na queda do avião. Não. Mas nas butinadas cavernais. Ô, oh, jogo pilantra. <risos> rapaziada, vamos ficar esperando o Far Cry, hein? <risos> Beleza, rapaziada, o cara deu a dica ali, hein? Falou pra ir por cima. Eu não escutei, não. E por baixo era meio arriscado. O ah. que que aconteceu? É Desce! Vamos ir por cima escutar o Loki? Demorou, é nóis. Estamos perto da balada. Ação e diversão. Vês, vamos simplesmente ver. bazuca, check. <risos> Escopetão check. Cadê Metalels? O Metal tá aqui. E a minha, check. Pois é, vamos começar na picação. Acho que não tem como descer na furtiva não, hein? Olha os caras ali, tio. Jogando o corpo. Meu mano Shinose. Shinose é era a truta cavernal, hein? Beleza. Vamos chegar por cima aqui. Beleza. Mas de, co de começo, deu suspeita. Deu suspeita de... Ó vai vale, tem que ser zóia, Tem que ser zóio. Ah, Vamos libertar os caras já. Aí já fica de boa. Fica a benção. Vamos ficar todo mundo chapado agora. Vocês largar a logo. Tá chegando logo por trás, hein. O jogo Helicóptero Ai ah, não hein tio Você vai cair rapidão hein O jogo O helicóptero desviou hein é o Sai do daqui do só Loki Sai daqui só Loki Oh louco helicóptero Pega Vai tomar no caneco Vai, enfaixamos o braço Enfaixamos o braço Vaza daqui tio, vaza Vaza Rapaziada, oh o jogo tá pelão demais hein Agora tá pelão tio, agora eu tô curtindo tá boa, zóia Zóia, zóia Rapaziada, vamos ter que pegar esse, esse lock aqui. Co Toma. Ixi! Esse telecopio tá forgado! Ele tá forgado! Caixa de câmbio! Peraí, jogo. Calma aí, jogo, calma aí! Será que tem uma bazuca aqui não? Propícia para brincar esse lock? Olha aí, jogo! É só pedir! Calma aí, jogo. calma aí! Bica primeiramente esse lock aqui! Não vai cair não, não. Pai, o cara é forte, hein? <risos> yeah, boy. Rapaziada, é hardcore essa missão aqui, hein? Você viu? Não vi. Rapaziada, terminar o game é rapidão, hein? Vamos já direto essa missão. Estamos chegando já nesse Jacob. Rapaziada, tem uns um lock pendurado aqui. Beleza, caminhão altamente gigante. De todo o que você Bom trabalho, gente. Valeu, tio. É nóis. Mas não Diga logo. coisa Rapaziada. Tranquilo, passa a localidade pro Caverninha. Rapaz, passamos outra missão? Nem sei que missão que é, passamos Tamo aí, ó, oh, oh, peraí. peraí jogo Rapaziada, acho que o caberninho respirou demais essa bênção, hein De novo, tio, vamos pra Galactas Rapaziada é outra missão jupiteriana Como é que é? Ah, deve estar com muita fome <risos> peraí, peraí, peraí, que parada é essa? É. Pouco mortadela! Sabia que demora 10 dias para uma civilização entrar em colapso? Como é que é? Pois é. Impeça um homem de saciar suas necessidades básicas e em apenas 10 dias seus instintos primordiais tomarão o controle. Daquele naipe! Ah, é difícil de entender sem ter testemunhado. Eu não entendi o que ele falou. Eu servi no Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo. O não tá interessado. De, deixa da o Covenant sair. Segunda Divisão Aérea. Ou... Uhá, só americanos. Eu conheci o não nada. Teve uma emboscada. Eu e Tom Miller acabamos separados da unidade. Sem comida. Sem rádio. Era 200 quilômetros até a base mais próxima. Então começamos a andar.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 Por isso que viramos varetas, e no oitavo dia, os lobos se aproximaram, e olhei pro Miller e tava pra ver que não teríamos chance, e eu aceitei isso. E com essa aceitação, vê a lucidez, veja bem, não era só o Miller que eu estava vendo, era uma oportunidade. É o quê? Rapaziada é algo que eu queria. O cara jogou o Miller para os lobos, mas era tio. era algo que eu precisava fazer. Era, era o meu teste. Ah, vem malhe meu tosco! O sacrifício do Miller não foi <risos> Esse para que cara, eu... tio. Saísse daquele deserto. Foi para que eu chegasse aqui. Abra a caixinha, vai. Proposta. Em breve você entenderá. Rapaziada, o caverninho tá ficando bem sado com essas bênçãos aqui. Um mais pilantra que o outro. Vamos achar esses lock logo e butinar eles. Oh, outra! Ô, oh, louco! Rapaziada, é nível 2 agora, hein? Ixi! Boa! Vamos, vamos rápido agora. Rápido! Vai ser mais difícil. Aquele modelinho. Eu... Lock. Lock, lock. Pula. Ó, tem outro lock aqui. Rapaz, o cara tá atirou. Peraí, peraí. Rapaziada. Oh, louco, tinha matado Pode. esse Loki aqui. Não. Escopetão. Vapa. Um Loki aqui. Outro aqui. Beleza. Oh, louco. Tranquilo, agora a gente pega essa arma com a mira. O cabelo é altamente curto essa daqui, Ó, oh, é boa essa arma aqui. Ó. Oh. Agora que os caras vão cair. Beleza. Rapaziada, tem altos locos aqui. então a gente em Beleza, continua. Tomei mais alguma coisa, vou continuar com essa arma aqui, tem como? É, sim! Eu também curti ela. Pula. Pica o locos ali. Ó, oh, só a franja. Ô, oh, louco! Rapaziada, tem mais de um aí. Ixi! Eu tô aqui. Ó. Rapaziada, tá acabando a bala dela. Vou ter que pegar essa aqui, tem que pegar do ramo. Tranquilo. Tô... Tô... Olha, rápido tô... agora, em tô... é Nível 2. Nada mais. Ó, ó. Oh, oh.